É muito difícil, e aí a gente vai entrar numa outra seara, que é a seguinte. Essa discussão, esse problema, essas acusações da Red Bull, elas estavam marcadas para acontecer. E se não fosse da Red Bull, seria da Mercedes ou seria de alguma outra equipe. Por quê? Porque, ora, a Aston Martin, no momento em que virou Aston Martin, no momento que aumentou sua capacidade orçamentária, ela foi contratar um monte de profissional... É de área técnica central de outras equipes, o que é totalmente natural. No caso da Red Bull, ela foi, a Aston Martin foi tirar o Dan Fellows. O Dan Fellows era diretor, era chefe de aerodinâmica na Red Bull. É um sujeito que chegou na Fórmula 1 com 20 e tantos anos, trabalhou na Jaguar, mexendo lá com os motores Ford, depois sempre na parte de aerodinâmica, depois foi trabalhar com a Dallara até chegar na Red Bull. Então, ele já estava nesse, nesse papel de chefe de aerodinâmica, ou aerodinamicista-chefe, desde 2014, e foi contratado pela Aston Martin em meados de 2021 para começar a trabalhar, e era essa a data que eu estava checando agora há pouco, em abril de 2022. Então, quando ele chega em abril de 2022, evidente, ele não ia ter grande ingerência sobre o trabalho do carro do ano passado, porque a temporada já estava rolando e não havia muito a se fazer. Mas ele traz uma visão muito diferente do projeto para esse ano. É difícil a gente entender o quanto do projeto da Red Bull estava marcado em madeira, ferro e fogo em meados de 2021 para o carro de 2022. A gente sabe que a Red Bull estava é, num numa corrida contra o tempo e contra a Mercedes para tentar ser campeã mundial. Conseguiu ser campeã mundial de pilotos, perdeu o campeonato de construtores, mas a Red Bull demorou a sair daquele ano. Ela foi até o final em 2021, coisa que a Ferrari, a McLaren, a Alpine, enfim, outras equipes não fizeram. A Red Bull e Mercedes tiveram de fazer pela ciência da briga. Mas, claro, havia um projeto em curso, e aí, o Dan Fellows chega para ser diretor técnico, quer dizer, o cara número um, não só na aerodinâmica, mas em todo o projeto técnico da Aston Martin. E é evidente que ele bebe na fonte, não só do que a Red Bull faz, mas na fonte do que o Adrian Newey pensa. Porque o Adrian Newey não é só um gênio pro, do, do, dos projetos da Fórmula 1, um projetista genial, mas ele é um cara especialista, sobretudo, com carros de corrida feitos é, sobre o, o sistema do efeito solo, que é, é o que o que é, capitaneia a parte de aerodinâmica destes carros atuais. Né? A tese de mestrado, acho que é de mestrado, de PHD, a tese de PHD do, do, do Adrian Newey é sobre efeitos, efeitos solo em carros de Fórmula 1. Então, isso naturalmente seria carregado de uma equipe para outra. A Red Bull sabia disso em junho de 2021, quando o Fellows foi anunciado pela Aston Martin. Era evidente, e era evidente que se o sucesso acompanhasse o trabalho dele, essa reclamação viria no primeiro momento, e veio exatamente na primeira corrida do ano. Então, era um problema com data marcada, JP. É, eu tava tava até me preparando aqui para falar e eu esse tá exatamente né o que você falou agora né sobre o, o fellow ser um, um discípulo vamos vamos vamos vamos colocar assim do, do trabalho do Adrian Hill de ter é, bebido dessa fonte, enfim, e é óbvio que ia levar tudo que ele aprendeu, e não só o que ele aprendeu, mas também tudo que ele sabia em relação a esse projeto da Red Bull para Aston Martin, porque é, é como você disse, é natural que se faça isso, e a Red Bull também sabia que isso ia acontecer, exatamente por esse motivo que essas contratações têm embargo. Os, os, é, que, que esses caras são contratados, mas eles só começam a trabalhar tanto tempo depois, justamente né, para não terem a ciência né, desses, desses, dessas descobertas, das equipes, enfim, dos segredos, porque a gente sabe que na Fórmula 1 são guardadas as sete chaves por todas elas, não só pela Red Bull. Então, foi a primeira oportunidade que ele teve de colocar a mão nesse carro, né, de colocar a mão em um carro da Aston Martin, né, o carro de 2022 não teve né, impacto do, direto do Fellows na, na concepção, e a gente vê que realmente, é, não, não, não que se possa acreditar, não que se acredite isso exclusivamente ao trabalho dele, mas não pode ser... Coincidência o fato de que no momento em que ele começa a se debruçar no projeto, a Aston Martin enfim aparece com um carro em condições competitivas em 2023, porque não era não, esse, essa curva da Aston Martin? Ela era decrescente até o ano passado, não, não, não era nem estável e muito menos crescente. Era uma curva decrescente. A Aston Martin ia piorando é, de rendimento, então é, foi um salto monstruoso de um ano para o outro. E é óbvio que a gente não pode reduzir isso a uma coincidência ou a um chute, alguma cópia né, que a Aston Martin fez. As cópias existem, é óbvio, a gente já sabe disso. Não é a primeira vez que a equipe copia, mas se a cópia por si só fosse suficiente para colocar a Aston Martin em uma posição de competitividade dentro da Fórmula 1, isso já teria acontecido no passado, quando a Racing Point copiou, por exemplo, a Mercedes. E deu certo. Você subiu de patamar, realmente brigou, chegou é, num... num uma posição espetacular do campeonato é considerado os parâmetros da equipe mas não nada perto do que a gente viu na abertura do campeonato agora de levar a briga efetivamente ao a, a F1B né que agora é são, são as nove equipes atrás da Red Bull basicamente então é, foi, foi é um projeto que começa vencedor mas a gente precisa re, sempre ressaltar que ao longo da temporada os carros mudam as equipes alteram bastante os conceitos é, o tempo baixa muito, os carros evoluem bastante... E a Aston Martin precisa acompanhar isso... Não adianta vir com um carro é, vencedor... Ou, ou até que não seja vencedor... Porque no momento vencer está muito difícil... É, com, com duas Red Bull na pista... Mas um carro competitivo de verdade... E, e ela precisa aprender também com o que a Mercedes fez no ano passado, né? Porque você acha que o Martin chega em 2023 um pouquinho à frente da Mercedes e a gente sabe que a Mercedes evoluiu muito é, ao longo de 2022, a gente precisa ver como que eles vão né, lidar com essa, com essa, com esse problema conceitual do W14, porque eu acho que finalmente bateu é, para a Mercedes que realmente não tem como continuar com, com esse conceito, deu errado, ponto, deu errado realmente. E é isso, a Aston Martin chega muito bem, o, o trabalho do Dan Fellows, Dan Fellows ele realmente, é, a gente vê uma subida de patamar muito grande, que não pode ser reduzida a nenhum tipo de cópia, mas tem que continuar evoluindo, não pode ficar estagnado, porque são 23 corridas, é um campeonato muito longo, é um campeonato que inclusive concentra as corridas na parte final, né, na segunda metade do campeonato, então precisa continuar essa evolução, precisa continuar esse trabalho se quiser, é, subir esse patamar ou até mesmo se manter ali, porque a Mercedes vai vir bando para tentar tomar esse lugar de novo. Posso lançar uma pergunta aqui, o Marunzito? Claro. Para vocês, eu acho. Será que esse choro já não é tipo um... tem a ver com a punição que eles levaram no passado? O que vocês acham? Mas tipo, Queremos porque eles não vão que... poder, eles, eles não vão poder desenvolver tanto carro assim por conta da da punição que eles levaram, né? Eles perderam um tempo de, de, de desenvolvimento do carro. Vocês acha que é tipo, meio que uma, sei lá, uma reclamação preventiva alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que não tem nada a ver? Eu sempre, Gui, eu sempre acho que, é uma reclama... que essas reclamações são preventivas, né? Eu sempre acho que é uma coisa para jogar a dúvida no ar e, e é como a gente disse, isso certamente vai ser investigado, sabe? Mas então eu acho, que, eu acho que faz sentido a colocação, mas não acho que tenha certamente a ver uma coisa com a outra. Acho que depois dessa punição, sim, eles vão reclamar de absolutamente tudo. E você, Manuzeta? É, eu acho mesmo no mesmo sentido. Eu, sinceramente, é tudo na Fórmula 1 tem um porquê. E certamente a Red Bull tem alguma intenção com uma reclamação prévia, nem que seja ficar no crédito. Uhum. Eu acho que é bem interessante. E a gente observar na sequência da temporada. Mas, na dúvida, na dúvida se reclama. E acho que no caso da Red Bull, como eu falei, é, até quando eu joguei a pergunta para vocês, era uma reclamação com data marcada. Isso ia acontecer se houvesse qualquer resquício de sucesso no começo do trabalho do Dan Fellows na Aston Martin. Isso estava na cara. E aí eu volto contigo. Porque é uma questão muito complexa. E a gente não viu ainda... A Aston Martin reagindo a essas ironias, acusações. A do Helmut Marko foi mais grave, porque ele falou, eu não sei se isso é legal. O Pérez, depois da corrida, de maneira até, achei que pouco graciosa, fez essa piada duas vezes na coletiva dos pilotos, né? com o Alonso. Ah, são três carros da Red Bull, somos todos pilotos da Red Bull aqui. É. O que a Aston Martin pode fazer nesse momento para responder a Red Bull? tem que responder, tem que entrar com algum, alguma, alguma questão mais dura, mais enérgica junto à Fórmula 1, alguma reclamação, é, enfim. Porque não é muito confortável também, imagino, você começar a ter algum sucesso e você notar uma rival jogando o sucesso na conta dela e na conta de certa imo é, imoralidade da sua parte. Ah, mano eu, eu não sei se a questão da, da Aston Martin é responder nesse momento, né? Eu acho que a gente tá no primeir, numa primeira corrida da temporada, né? Eu acho que em algum momento essa resposta ela vai, vai aparecer, tá? eu não, é, Até porque se realmente se tornar uma constante, esse incômodo, digamos, da Aston Martin ser a segunda equipe do, do grid, é, se a Aston Martin roubar a vitória da Red Bull, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que essas, eu acho que eles vão começar a se defender mesmo. Não me parece num primeiro momento, é... não me parece muito num primeiro momento um comportamento que o Lawrence Stroll teria, né? Ele é um, lógico, a gente sabe que ele é um cara um pouco excêntrico, né? Um cara que que veio de um outro mercado e tal. É... Mas agora realmente ele tá Finalmente o projeto da Aston da Martin apareceu, né? E o projeto dele de ser competitivo finalmente rendeu, depois de, de alguns anos que ele vem né? Vem caminhando aí já na Fórmula 1. Se não me engano, são cinco ou seis temporadas consecutivas que a família Stroll está na Fórmula 1, né? Acho que quando é ganhar se tornar um hábito, eu acho que realmente pode vir a Aston a Martin, pode vir se defender e até com devolver as ironias, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas acho que agora não é o momento, né? porque realmente Foi uma primeira corrida, a gente não sabe de fato é, Se esse ritmo que a, que a Aston Martin encontrou no Bahrein Ele vai se repetir durante a toda, toda a temporada né? Então Eu acho que não, agora não Acho que agora não é o, não é o caso né? Isso vai acontecer, eu acredito que vai acontecer Em algum momento, se de fato Realmente a Aston Martin se tornar essa equipe Que, que incomoda é, Incomoda e incomoda muito mais né? Como eu diria aquela, aquela musiquinha De, de, de musiquinha infantil